No vídeo de hoje vou te mostrar os meus favoritos, os 5 produtos que eu mais estou usando no momento. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quando a gente usa muito um produto é sinal de que ele funciona do jeitinho que a gente gosta, não é mesmo? E os itens que eu escolhi para mostrar para você tem tudo a ver com o canal Mulher Mais de 40, que é sobre Moda e Beleza. Porém, antes de mostrar os itens para você, eu vou te contar que eu faço parte do grupo Influenciadoras Digitais do Brasil. E esse mês, nós reunimos nossos favoritos. Vou deixar aqui embaixo, no box de informações, os links dos canais que estão participando, para que você possa conhecer o favorito de todas e ficar por dentro de altas dicas. Aproveita e passa lá no nosso Instagram, ó, e comenta qual foi o favorito que você mais gostou. Combinado? Então vamos lá? Olha, os produtos que eu vou te mostrar aqui, eles não estão em ordem de preferência. Na verdade, eu vou te mostrar os produtos que eu uso mais em cada segmento. No segmento maquiagem, o produto que eu mais estou usando no momento é essa paleta aqui da Louis Ancy de contorno. Ela possui três tons de contorno e por incrível que pareça, esses três tons aqui ó, se adaptam super bem à minha pele. Tem também o um iluminador que é um fundo bem dourado, esse bronzer aqui que é mais cobre e os pincéis que te ajudam a fazer o cont... a parte do contorno. E eu já fiz resenha desse produto aqui no canal. Vou deixar os links aqui nos cards, se você tiver interesse em conferir todos os detalhes. No segmento cabelos, o item que está me salvando é esse aqui, ó é o Magic Retouch da L'Oreal. Eu estou precisando retocar a minha raiz porque eu tô cheia de fios brancos. E pra não sair por aí que nem aquele personagem da, do filme Bambi, aquela flower, tem aquele topete branco O que, que eu faço? Eu faço uso desse spray aqui É uma maquiagem, né? Verdade Você maquia os fios brancos até a próxima lavagem E tem super funcionado nesses momentos aonde eu preciso de um help A tinta está em atraso E eu preciso sair Não quero como eu fiz hoje, inclusive Eu estou com ele aqui Quer saber mais sobre ele? Vou deixar o link aqui para você, porque, claro, tem resenha no canal. No quesito tratamento, o meu queridinho favorito do momento é o Derma Gold da Gabinatos. Ele é altamente hidratante e eu uso diariamente para prevenir e também para fazer o clareamento das manchas. Pode ser usado durante o dia porque ele tem fator de proteção solar 15. Um produto super completo que deixou a minha pele assim bem recuperada e macia. Acesse os cards aqui em cima e confere a resenha completa aqui desse produto. No segmento moda, o item que assim mais bombou e inclusive está bombando nessa estação outono inverno é o tênis vermelho. E eu estou usando assim demais o meu tênis. Eu já montei vários looks com ele, inclusive estou te mostrando aqui do lado eu postei todos esses looks aqui lá no meu Instagram, e se você ainda não me segue, olha, arroba mulher mais de 40, vai lá e me segue, tô sempre postando novidades e muita dica de moda, e para finalizar eu vou falar do segmento limpeza de pele, o meu produto favorito da vida, a até agora não teve substituto é o meu lenço umedecido da Ruby Rose. Já falei várias vezes aqui que esse é um lenço que tem uma umidade muito boa, ele é bem molhadinho, ele é super macio, não arranha a pele, ele remove uma camada de maquiagem daquelas poderosas. Tem um cheirinho que é uma delícia e além de tudo, tem um preço muito justo. Apesar de eu morrer de amores por esse produto, ele tem um item que eu sinto, assim, muita falta. Esse item é o fecho. E aí vai um favorito bônus pra você. Esse fecho que eu tô usando aqui não é da Ruby Rose. Ele é da Nivea. E olha, ele é adaptável a qualquer pacote de lenço removedor de maquiagem então eu faço o encaixe dele dentro do saquinho aqui ó já fiz o encaixe aqui depois eu venho com essa capinha aperto aqui e tampo e aí você vai me perguntar Silvia, onde que eu acho que a Nivea não costuma vender essa belezinha. Ela simplesmente dá de brinde, gente. Olha que coisa maravilhosa. É só você comprar os kitzinhos que ela faz. Tipo, você compra dois pacotes e vem esse fecho. Quem é do Rio, na Drogaria Venâncio, vai encontrar. Sempre tem lá. E olha, vale muito a pena. Eu perdi a conta. Nem me lembro mais de quando eu comprei. Agora, ó. Com certeza tem mais de dois anos.